Mas Deus está lembrando alguém aqui nessa noite Eu ainda sou Deus Pode ser cativeiro Pode ser opressão Pode ser o adversário que for A cidade está solada, a cidade não tem mais fertilidade, não tem mais alimento, as mães agora choram, porque não vêm mais os seus filhos. Imagina a cidade tomada de pestes, de... Tinha-se um ano e seis meses a ponto de que ver o povo desfalecer. Quando ele vê o povo desfalecer, quando ele vê o povo ali escravizado no lado de dentro dos muros, a Bíblia diz que eles vão entrar. E quando agora na boca do eles entram, aí eles já não vão, eles já vão limpando tudo. A primeira coisa que nós podemos contemplar E a primeira coisa, uma das coisas mais importantes que ele vai mexer do lado de dentro é entrar dentro do templo e tirar aquilo que era importante na presença de Deus. Ou seja, ele entra no templo do Senhor, ele entra no templo e vai tirando tudo de que é mais valioso. Porque a intenção do opressor é tirar do lado de dentro, do nosso lado de dentro, dos nossos muros Aquilo que te dá intimidade com o Senhor. Aquilo que te leva para dentro, para o meio do santo dos santos. Aquilo que te posiciona. Aquilo que te faz lembrar Deus. Por isso primeiro ele tira esperança. Ele vai te dando medo. Ele vai te te trazendo muitas vezes a escassez física. Para ver se você desfalece. Para ver se você murmura. Para ver se ele acha uma brecha para entrar. E quando ele vê que você está desfalecida, esse Mas no meio desse processo vou eu te estruturar. O preço pode até ser alto, mas no meio dessa experiência eu te levo para um nível de intimidade mais profundo. O que é bom para você não é para qualquer um, porque para quem tem intimidade é diferente. Pra de você meu irmão, minha irmã se não fosse os desertos que tu passou na tua caminhada a gente ia ser um crente mimimi né mas olha você aí levando pedrada olha você aí levando rasteira olha você muitas vezes sendo enganado, enganada e como é que permanece minha irmã nunca foi resiliência isso tudo é a graça de Deus porque se não é a graça a gente não fica em pé, a gente costuma dizer não existe. Alguns poucos ficaram e conseguiram ficar, mas a sua grande maioria foi a cativeiro. E a Bíblia vai mostrar então que eles estão no cativeiro e a gente vai começar a ver o Salmo 137. O Salmo 137 nos induz a compreender que há uma expressão pós-cativeiro. Por quê? Porque se você começar a olhar, eles vão referir-se no passado, nós nos assentamos chorávamos, lembrando-nos de Sião são palavras que estão no passado são questões que aconteceram, mas eles estão sentados lembrando do que aconteceu no passado, sabe aquela pessoa que senta do teu lado e conta situações e chega a chorar parece que está vivendo tudo de novo mas já faz não sei quantos anos mas está vivendo tudo de novo esse povo está assim lembrando, quem levou para o cativeiro foi Deus quem permitiu o cativeiro foi o Senhor, e eles estão como no cativeiro. Versículo, verso primeiro do Salmo 137. As margens dos rios da Babilônia. nós estamos, não é onde o nosso coração quer estar o nosso pé não está de acordo com onde o nosso coração desejaria estar porque tem vezes que é assim o Senhor nos insere em espaços geográficos que a gente não compreende a gente já quer até lutar, mas a gente está olhando e dizendo, eu não queria estar aqui mas eu estou aqui, e quando a gente começa a olhar para baixo quando a gente começa a olhar para o que é o rio onde eu não queria estar, que é o um campo que eu não queria estar, que é um espaço que eu não queria permanecer, eu começo a questionar, por quê? Porque eu já não faço mais como salmista que olho para o alto, que é de onde vem o meu socorro, eu baixo a minha cabeça e questiono o campo geográfico. Enquanto houver questionamento, enquanto eu curvo a minha cabeça questionando, o Senhor não trabalha, vai chegando e a minha fé. A Bíblia vai mostrar então, que ali quando eles olhavam para os rios da Babilônia, a primeira coisa que o verso vai nos descrever, nós nos assentávamos. Porque toda vez que você perde foco, toda vez que você questiona onde você foi inserido, toda vez que você questiona o que está acontecendo, geralmente a nossa posição é de se assentar.